Yes! Começando mais uma live Arte Fora do Museu, novamente eu aqui, Felipe Lavinati, é, em mais uma conversa semanal com um artista, hoje com o meu amigo Daniel Melin, gênio, grande artista, eu espero que vocês conheçam, se vocês não conhecem, não conhecem, vão curtir o trabalho dele, com certeza já viram o trabalho dele também. Bem com bastante destaque na cidade. A ah, Melin já entrou, então não vou nem, nem perder meu tempo. Eu vou te chamar aqui, meu velho. Vamos lá. Pra gente começar o convidado de hoje é Daniel Melin. E aí, meu caro? E aí, meu amigo, tudo bem, Felipe? Tudo bem, velho. Tudo bem, tranquilão. Valeu aí, meu, ter aceitado o convite aí. É, pandemia, o jeito que dá para se, se encontrar e se falar é via, via internet, né? É isso que a gente consegue fazer. É isso aí, eu que agradeço aí pela oportunidade de estar tá falando aí contigo, aí, de estar tá participando de mais, dessa, de mais dessa live aí, né? Pô, valeu demais, cara. Você é só a brilhanta aqui, a gente aqui, irmão. É, velhinho, deixa eu só te fazer uma apresentação breve sua, daí a gente já parte pro papo, aí a gente faz uma horinha de conversa, não vou tomar muito do seu tempo também, não. É, só vou fazer um, um breve resumo, o resumo seu aqui, se quiser me corrigir, fica à vontade, se, eu, se quiser acrescentar alguma coisa também, mas Daniel Melim realiza intervenções urbanas utilizando a técnica do stencil desde os anos 2000, usando quadrinhos e propagandas dos anos 50 como inspiração, o artista também é educador e fez quadros e pinturas para museus e galerias, como Galeria Choque Cultural, Museu Afro Brasil... Memorial da América Latina, Bienal de Valência na Espanha, MASP e outros. Breve, breve resumo, mas é isso aí, né? Isso aí, cara, não, tá ótimo, falou muito bem, <risos> obrigado. E, e pra quem não conhece, né? duvido que alguém não conheça, mas enfim, é o, é o autor do, de um dos, dos mais recentes cartões postais da cidade, né? O, já tá uns 10 anos já, não tá não? Esse, esse ano aqui... Mês que vem fazem 10 anos do, da pintura. É mesmo? É. Caramba, cara. Exato, assim, a gente fez, fez em junho, né? Eu lembro muito bem, assim, porque é um, é um trabalho difícil de esquecer, né? Mas Porra, lembro sim. muito bem a data certinho. Foi, foi de maio para junho que a gente iniciou a pintura lá, o mural ali da região da luz, né? Sim, que é quase em frente à Pinacoteca ali, né? É, é o a entrada da cidade, né? Muita gente entra em São Paulo por ali, principalmente o busão, que esses vem de Guarulhos, é, para, o é um aeroporto, cara, é meio para dar boas-vindas mesmo. Cara, daqui a pouco a gente vai falar dele especificamente, antes de mais nada, te agradecer, agradeço novamente, mas eu te perguntar como é que você tá aí na pandemia, cara? Como é que tem sido para você esse um ano e pouco já de, de quarentena, o que que isso afetou na sua vida pessoal, artística, quais foram as sinapses que surgiram aí nessa nesse período que não tá fácil para ninguém? É, não, como você comentou, né, cara, uma época complicada, assim, né, uma série de questões, assim, uh, principalmente da questão da saúde aí, e vem refletindo muito na questão também do, do contexto social do, do nosso país, é. mas em termos de particularmente, assim, cara, ela veio bem quando ia começar a SP Arte, né, cara, que é um dos momentos, assim, muito importantes para a cena artística, principalmente ligada à, à questão da, das artes visuais aí. Então, ela começou né, bem esse período, né, que você tá com todo o pique, produzindo, pintando, para apresentar algumas novidades para a SP Arte, que é uma feira super importante, que rola em São Paulo, então ela veio meio nisso, né? A princípio, a gente não tinha ideia, acho que ninguém tinha ideia, né? Se isso ia durar três meses, ia durar né? o tempo que está durando, né? Então, no começo foi bem, foi bem mais apreensivo no sentido de preocupação mesmo, né? De você falar, caramba, não que agora ele não esteja preocupado, mas agora pelo menos a gente está entendendo muito bem o que, que é, né, como que vem desenrolando tudo isso. Ah, então e a gente tem um umas... tempo de adaptação também. Isso, a gente já meio que se adaptou e tem algumas referências do que está acontecendo fora, de países que estão melhores, os caminhos. né. Então a gente tem mais ou menos, mas no começo eu tava bem... fiquei meio perdidão, assim, né? de saber mesmo, né? a gente ficou buscando essa coisa de fazer muita coisa online, de tentar, mas também quando você vai com muita sede ao pote, assim, você acaba atrapalhando, assim, né? pelo menos na no meu ponto de vista, assim, então eu fiquei meio perdido nesse, nesse comecinho, mas eu tenho um grande privilégio, assim, que meu meu ateliê é na parte de baixo da minha casa, né, eu Tenho um ateliê embaixo e minha casa fica em cima, então no momento de isolamento, assim, eu tinha um recurso muito grande para estar em um lugar, assim, que eu podia trabalhar, podia estar pesquisando, né, então isso para mim foi um um grande privilégio assim né ter esse espaço no momento tão difícil que a gente está vivendo assim e aí o recurso foi ficar trabalhando no ateliê né e aí tanto de trabalhar de produzir mesmo quanto de trabalhar de pesquisar né de estudar de ver o que que eu posso estar tá fazendo tentando coisas novas né é, todos os projetos que eu tinha projeto eu tinha acabado de abrir uma exposição para a cultural e sei lá, na Fiesp, tinha... Era, era eu, na Fiesp, tinha né? tinha fechado, né? Na Fiesp, né? Desculpa, não, não te ouvi é, Não, era, era na Fiesp ali, né? Isso, tinha da Fiesp E tinha uma coletiva Que todo começo de ano a gente faz assim, Uma coletiva né, com os artistas da Choque Então tinha essas duas exposições Que elas abriram e fecharam assim. Então foi meio ficar, ficar no ateliê né? Vamos trabalhar no ateliê é, Tanto de produzir contudo também vamos manter uma pesquisa também ver o que, que dá para para estudar né é, também fazer criar uma relação melhor com essa questão do das redes sociais né é uma coisa que eu sei, a gente sempre está fazendo eu estou sempre fazendo mas com essa questão mesmo de, de tudo ficar muito reduzido a, ao ambiente virtual fez com que também eu, eu é, pesquisasse mais né entendesse um pouco mais desse desse ambiente o que, que eu poderia estar fazendo Nesse tipo de plataforma, né? É, então é isso que eu te perguntar. Eu conheci seu ateliê aí, imagino que é isso, né? O... É o canto criativo seu, onde você tem. fica pirando, inventando coisa. É... Cara, eu tenho conversado com uma galera já. Você é a trigésima live que eu tô fazendo aqui. Já conversei com ele. Com... É, um tempo. 30... É. é, uma galera legal, assim, de várias vertentes, né? De, sei lá, de arquiteto, professor de urbanismo, grafiteiro. É, gente do extenso, gente de, de, de todo lugar assim. E, e eu, eu tenho sentido que a galera co, é, aproveitou esse momento aí de tipo de reclusão mesmo para, como você falou, né, de estudar. Acho que é, ampliar o conhecimento. Acho que todo mundo teve isso daí. E uma galera também começou a a, a a fazer coisas que não fazia antes. Sei lá, tipo um artista que só pintava falou assim, cara, deixa eu tentar escultura, sei, sei lá, algo desse tipo. É, o, o seu trabalho já é mais amplo, né? Você trabalha com ferro, você trabalha com pintura, você trabalha, o, o seu trabalho ele não é ele não é unidimensional, né? O seu trabalho ele tem ele tem várias saídas, mas é, eu ia te perguntar se teve alguma ainda que que não tinha surgido para você e acabou surgindo agora na pandemia para além dessa dessa questão da de, de internet que você estava falando. Né? É, cara, eu eu assim, eu acho que eu não fiz muitas novidades, assim, no sentido, sabe? Vou procurar muita coisa nova. Como eu, como você disse, né? Eu gosto de pesquisar diversos materiais que acabam, eu pego um pouco da, do, da minha ideia da, da questão estética, da pesquisa e tento levar para uma série de linguagens de pesquisa de materiais que eu acho que eu posso ir trabalhando, né? Então, como você mencionou, já fiz recorte em aço, que aí usa um processo industrial para recortar e telas pintura grande, pintura pequena, caderno né é, já, já mexi com, com animação então eu, eu gosto de ir experimentando sempre assim então talvez por isso eu não tenha ido para outros outros é, outros tipos de pesquisa assim, que fugissem muito do que eu é, do que eu já desenvolvo assim né O que teve de, de interessante mas que já vinha também de uma outra pesquisa, é, que eu ganhei um prêmio pelo é, um edital que abriu né, na maioria das cidades é, eu Da lei de Blanc E eu fui contemplado aqui em São Bernardo do Campo E, e a ideia desse prêmio, eu peguei a verba e apliquei na criação de um de um mural permanente Eu estou chamando de mural permanente né? Que não, não ia usar tinta, não ia usar é, spray eu ia usar outros elementos, elementos da construção civil, né? cimento, bloco, é, argamassa, azulejo, para poder criar um mural onde ele tivesse essa ideia de, de ser permanente, né? de ter uma durabilidade maior. É lógico que vai ter uma manutenção de qualquer jeito, todo, todo trabalho que fica na área externa, se ele, mais cedo ou mais tarde, ele precisa de uma manutenção, mas Sim. que tivesse elementos que concorressem para uma manutenção é, menor, né? Então, e isso aconteceu nesse período, né? Então, foi, foi um prêmio que eu fui contemplado no final do ano passado e no começo desse ano eu comecei a desenvolver ele. Ele está em fase final, assim, né? É um você não come, você já, você já começou bom. a montar no seu ateliê? Você não, não, não colocou na rua ainda, é isso? Não, ele é feito no local, no local né? Ah, você está fazendo já? a pesquisa, já? É, é, a pesquisa Legal, também mano. começou no ateliê, mas ele foi feito no, no local, assim, como é era uma, era uma biblioteca, e a biblioteca estava fechada. Então, a gente tinha... Um, tinha é, tipo se assim, Virou um laboratório, né? Fora do ateliê. Né? Então, Sim. eu tive esse lugar que eu podia estar tá criando, desenvolvendo, né? É, esse projeto, construindo ele no local mesmo. Porque, como eu disse, são elementos da construção civil. Então, são elementos que eu tenho que praticamente fazer lá, né? Fazer direto no lugar, né? Então, lá também virou um outro laboratório. Eu acho que isso foi o mais interessante, assim, sabe? Dentro da pandemia, é, bem... eu consegui esse espaço isolado para poder fazer uma pesquisa é, diferente, né? É, e querendo ou não, é um formato que eu acho que você não tinha experimentado ainda, né? Ser tão... É, tão permanente na rua, assim, né? Apesar de você ter falado de ter trabalhado com aço, ou, é, esse tipo de coisa, mas acho que é, com, é, com, essa, com essa conjuntura aí de elementos, acho que é a primeira vez que você faz, ou não? É, a primeira vez, cara. Foi tipo uma loucura, assim, né? É lógico que eu venho pesquisando na, já faz um tempo, então eu tava me cercando pra que a coisa rolasse, né? Mas foi uma, uma, a primeira experiência mesmo de, de criar, criei relevos, né? Então, meu trabalho tem muito da tipografia. Então, eu peguei aquela ideia da tipografia e criei relevos de cimento. Que Eu criei um estêncil, só que ele tem uma uma profundidade. E, a, em vez de usar tinta, eu usei argamassa. Então, criou esse, essa dimensão, né? É, eu, eu fiz uma, queimei azulejos com uma estampa que eu desenvolvi. E essa estampa combinando vai criando o padrão, né? Que, Pô, super que é curioso intimista. pra ver isso daí. É, não, depois eu, eu mando umas novidades. Ah, por você. favor. Ainda, eu, eu... ainda não terminei, né? Tô finalizando. Mas depois vai ficar num ambiente público, né? Que é dentro, é uma área de convivência dentro da Biblioteca Municipal Monteiro Lobato, São Bernardo do Campo. Que é um lugar super bacana, central, um ponto de encontro. Né? Então também vai ficar um negócio interessante para a cidade. Assim. Pô, legal demais. Quando tiver, avisa a gente, a gente divulga aqui, com ah, certeza. Com certeza. É super Cara, o que eu... aí. Pô, tamo junto há muito tempo. Deixa eu te, te falar uma coisa, cara. Tem uma característica do seu trabalho que eu acho muito legal, assim que é... Indo no seu ateliê, eu meio que saquei isso daí. Só. Eu já tinha visto umas obras suas assim, mas acho que tem essa... É, é quase uma arte que tem uma ligação muito forte com a sua cidade, né? Você não é de São Paulo, né? Você é de é... São Bernardo, é isso, né? Isso, Ou Santo André. Confundo São ABC, me desculpe. Mas... É, olha, ó, ABC mas... tá todo mundo bem junto ali, cara. É... é. é. Enfim, mas é. é de São verdade que tem essa, essa ligação com indústria muito forte. O seu trabalho, eu acho que ele, ele, ele remete muito a isso, assim. Principalmente o seu trabalho com ferro. Você estava falando agora desse trabalho novo seu, eu falei, cara, isso tem super a ver com operário, sabe? E você trabalhou, né? Inclusive, em fábrica, né? Trabalhei, cara. Trabalhei um, um, na, na década de 90, assim do 95 aos anos 2000, assim, eu trabalhei numa, numa empresa que prestava serviço. Assim, a minha primeira formação é, é técnico em mecânica industrial, né? Me formei pela ET que é uma escola técnica também muito conhecida aqui na cidade, né? Então, minha primeira formação veio disso, assim. E isso me ajudou muito também, sabe? Trabalhar tanto para ter uma disciplina de trabalho, me ajudou bastante, assim, e quanto na questão de desenvolver projeto, né, porque na, na, área, na área industrial, assim, tinha uma série de projetos, então, o desenho técnico, medida, tudo isso, para fazer os grandes murais, para fazer projetos como esse que eu estou que eu desenvolvendo agora, ter uma noção de projeto, de, de tamanho, de ferramentas, isso ajudou pra, ajuda para caramba, sabe? é Uma coisa, assim, no começo eu achava ruim para caramba, assim, mas Hoje em dia, eu, eu acho que foi muito importante assim, para a minha formação, sabe? Para ter esse conhecimento técnico de uma coisa é, que tem uma outra utilidade, mas que eu pego e acabo trazendo para o meu trabalho. Assim. Engraçado você falar isso, porque a gente tem uma coincidência, que, fim anos 90, né? acho que nos 90 era meio, era meio... Acho que nos 80 também, tinha essa onda de escolas profissionalizante escolas técnicas e tal. E eu fiz é, desenho é. técnico-mecânico, cara. E eu achava ah, um saco. Aqui. É. E eu adorava, eu adorava desenhar. falava, cara, isso não tem nada a ver comigo, cara. Régua, compasso, é. medidas e tal. Mas eu, é isso. O legal foi que você pegou esses elementos e, e, e coloca no seu trabalho, né? Então, é, na na Ed, esse curso também de desenho, de desenho industrial, assim. E eu não entendi. Eu fiquei doido pra fazer desenho industrial. Só que era bem mais concorrido, assim. E o mecânico era o mais mais fácil para entrar na época assim. É, hoje em dia programa... tem um programa, tem um, tem um programa que chama como é que chama cara? Ah, tem um programa de desenho, um software, né, que que faz é. isso. Na minha época não tinha nem isso, assim, que fazer na é, mesa é. Assim, tipo, Eu pra... tenho, a gente tinha curso de desenho técnico, né? AutoCAD, AutoCAD, AutoCAD, é, isso. É. eu tinha curso de desenho técnico na, na, né? Porque aí eu tinha que aprender desenho técnico para ler isso para na hora da de fazer uma ferramenta, algum, alguma peça, eu, eu ter essa leitura, né? Então eu precisava Sim. ter a régua, eu tenho a régua T até hoje, cara, comigo. Assim, a mesma régua tê, Na cara. casa da minha mãe deve ter, eu acho é, eu tenho a régua T e tal, só as canetas Nankin que precisava, que entupia, né? Que era aquelas que você tinha que entupiar. Ah. Eu, eu também não gostava muito, mas, pô, era uma coisa que eu achava melhorzinha, assim, e me dava muito bem, assim, era, era no desenho técnico, ainda dava uma... Era o mais perto era, de desenho, lá. né? Era mais, mais perto uma, da light que você tinha. Não, é, é isso que eu não, não, eu falei, é o mais perto da IT que você tinha nas disciplinas É, isso. não, era uma, é, não, isso também era o mais perto, assim, né E ter as canetas, depois eu chegava em casa e usava as canetas, né pra Sim, dizer, sim né? Ah, tal, tá, pô Mas ajudou não, pra e... caramba, assim, sabe Não, e ir pra escola Sim, ir escola com a régua T, cara Tipo no ônibus, assim, um bagulho é, gigante, tipo Não era é, prático não. o negócio, era foda mas, mas enfim mas acho muito legal isso daí, cara é... e aí eu vou aproveitando aqui, já dar um, re... um toque para quem quiser mandar pergunta eu já vi que mandaram pergunta aqui, o Arthur mandou uma pergunta é... quem quiser mandar pergunta escreve aqui, eu, eu leio aqui pro, pro Daniel ou ele lê aqui também, mas eu vou ler aqui para você velhinho é... o Arthur tá perguntando, gostaria de saber quais as principais influências suas no ramo da arte urbana e hoje quais artistas brasileiros que trampam com extension que você curte ah, eu tenho muita referência dessa galera do stencil, né? É, foi, foi o que eu, que eu via de grafite, assim, na minha cidade, era isso, né, cara? É, os anos 90 também tinha uma, uma pista, né? A pista existe ainda, mas ela mudou toda a configuração dela. Mas nos anos 90 tinha a pista, tinha pista de skate aqui, né? E no, nos anos 90 eu frequentava ela muito, né? E o que, o que tinha de pintura na pista que eu relacionava com grafite eram os stencios. assim. Então, eu, ia, eu frequentava muito a pista de skate E o que eu via de grafite era isso, né, cara Eram os extensos, assim Até porque tinha uma turma aqui da região Que, que produzia muito, né, cara Pintava muito extenso. assim Tinha o Jorge Tavares Se eu não me engano, o Numa de São Caetano O Jorge também de São Caetano Tinha o Vado do Cachimbo, que eu acho que morava em, em São Bernardo Toda essa turma fazia extenso, assim, né e com a abertura da pista, tal, essa galera acabava trazendo a turma de São Paulo, assim. Depois que eu fui saber disso, né? Na época eu não sabia, eu só via as imagens eu não ligava quem fazia o quê, né? Mas torce, trazia essa turma para para pista, para pintar, porque a pista de skate ela tinha um lance de, de ser um lugar livre, assim. O meu primeiro grafite que eu fiz foi na pista de skate, assim, porque eu sentia que era um lugar livre que eu podia ir pintar sem problema, assim, né? Então, a minha primeira referência com certeza foi essa galera, né? Foi isso que eu vi vi no começo dos anos 90 na pista de skate de São Bernardo. E extenso, cara, nossa, extenso. Hoje, em dia, quando eu comecei, assim, já tinha a turma da, da, dos anos 80 que fazia, né? isso. Mas no começo dos anos 2000 não tinha muita gente, assim. Conhecia, putz, eu conhecia já, a gente já se conhecia, né? Tinha o Isolag, tinha o Caleb, que hoje nem pinta, mais extenso, mas ele fazia também. E se eu não me engano, eu tinha mais humano o Gui também, que fazia, assim, sabe? Uma galera mais nova que fazia isso, E a gente meio que trocava informação, né? Pô, como que usa a telinha? Como que faz isso? Como que faz aquilo? Aí depois eu fui conhecer a galera dos anos, dos anos 80, assim. Hoje em dia tem, um, tem muita gente, cara. Eu, eu não sei nem começar, assim. Tem um cara que eu destaco, que ele é, é daqui do ABC, assim, e que é o William Pimentel, né? Ele faz um esquema de extenso, assim, que eu, eu, não, eu não consigo desenvolver esse tipo de técnica, mas eu acho super bacana, que são camadas, né? Ele desenvolve diversas Sim. camadas, assim, é um cara super bacana também, tem um trabalho bem interessante, assim, é um cara super novo. O... Eu já comentei com isso, isso com você ao vivo, mas eu vou falar aqui também para quem não conhece, mas o, a gente, em 2013, a gente trouxe pro Brasil o Nick Walker, né, que é o enfim acho que é um, é um dos primeiros caras do stencil eu acho lá fora eu não sei se foi o primeiro é. foi um, um dos primeiros né é, ele, inclusive foi ele é ele foi influência para o Banksy né é. e a gente trouxe ele para cá ele fez uns quatro cinco Stencils aqui em São Paulo todos apagados né? tipo a prefeitura a prefeitura liberou para pintar e apagou e apagou logo na sequência todos assim, acho que durou um ano dois anos mas era quando a gente trouxe ele para cá, tal, não sei o quê. e, e o, o, o seu trabalho era, era recente, vai, tinha uns dois anos, mais ou menos, uhum. ali, o trabalho da, da Pinacoteca, e ele ficou fascinado, cara, ele falou assim, meu, quem é esse cara, não sei o quê". Eu, na época eu te conhecia ainda, né, mas eu falei, pô, é um... É, eu conheci o Baixo, tal, daí eu falei, uhum. pô, um, trampo, um trampo legal, eu até levei, o Baixo participou de uma, de uma mesa com a gente, tal. mas você assim, acabou virando, tipo, um nome muito grande, né, cara, com, é, muito associado com isso. Quando você tava falando que você via os stencils ali, era o que você via, você identificava já que era o stencil, ou quem que mostrou para você? E falou, não, isso daqui é uma técnica diferente, não é só chegar com o spray e pintar. Cara, na verdade foi de olhar, assim, sabe? Eu ficava na pista tentando entender como fazia aquilo. E aí depois eu fui, ficar, eu fui tentar fazer em casa meio tipo, a tentativa acerto e erro, né? Sabe? Meio... Tentando ver e, e, e entender. Eu fui ter consciência mesmo do que era nos anos 2000. É por isso que eu falo que eu comecei a pintar nos anos 2000, né? Eu já tinha contato com, com grafite nos anos 90, mas anos 90 fui tipo, cara, muito de zoação mesmo, de não, nem saber o que estava fazendo, né? Agora, a partir dos anos 2000, é quando eu tenho consciência. Então, eu falo que eu comecei a pintar dos anos 2000 por isso, assim, por onde eu tive consciência mesmo. Mas foi meio na tentativa, sabe? Pelo menos assim, eu não tinha informação de oficina, de grafite. Pelo menos aqui na minha cidade, não tinha essa, essa informação, né? E... E, cara, foi meio... Vamos fazer, né? Se der certo deu, então fazia, fazia no papel sulfite que não durava nada, sabe aplicava um, já desmontava fazia pequenininho, cara, eu não tinha nem noção eu via que tinha marca do filó, assim, né o filó é esse tecidinho que às vezes algumas pessoas Sim. usam no extenso, né é uma, é uma trama que, que se utiliza no extenso para ter uma definição melhor, eliminar as pontes tal como fosse um, um silk screen, uma... né como fosse uma, uma tela de silk, né isso, como uma tela de silk é, eu vi que tinha isso, mas eu não entendia é, como que fazia ou pra quem que fazia, né? Eu lembro que quando eu fui usar, assim, o... o... Quis usar, né? Fui fazer um estêncil grande quis usar essa trama, eu comprei tela de mosqueteiro, cara. É um negócio mó duro, assim. E fiz, e eu lembro que o, o Celso Gitaí, que é um dos grandes mestres... Sim, estêncio, a gente, a gente falou a com lá, ele aqui também. Assim, é. ...em São Paulo, cara. E aí eu cheguei com o meu estêncil com essa, né? que essa trama parecendo uma, muitos uma chapa assim de tão duro, eu falei, pô, menino, que que é isso que você colou assim? Eu, não, eu falei, É a mesma coisa que você escolhe? Pô, mesma coisa não, cara. É outra coisa. Aí ele me explicou, né? Aí depois que eu comecei a, a, a conhecer realmente essa galera dos anos 80, cara, eles me acolheram muito bem assim e começaram a me dar diversas dicas. Não, cara, faz assim não. Pô, faz desse jeito. Usa tal papel, até o fornecedor de papel. É, que, eu, que eu uso até hoje é o que os caras passaram, assim, sabe? Eles me acolheram, começaram a me explicar, aí eu fui entender. Mas antes era tipo, meu, vou cortar o papel aqui. Putz, cortei errado, o que, que eu fiz errado? Aí tentava descobrir, né? Você tive um. Acho que eu acabaram de perguntar aqui também do, da cena do skate e tal. É... O skate, o punk, tem um papel importante também no seu trabalho, né? É, cara, não sei se no meu trabalho ele tá tão evidente assim, mas ele formou quem eu sou, assim, né? Porque eu frequentava a pista de, de skate por causa disso, né? Eu adorava skate, cara, era ruim pra caramba, assim, mas eu adorava estar ali, né? É, e, e, e o skate apresentou uma série de coisas que são importantes nessa construção da minha identidade, né? Que é a música, né? Então, o punk rock veio, e dessa coisa do, que o punk rock também... Né, tem muito assim, que é o faça você mesmo né Tipo meu, Vai lá e faz tá? assim, do, do jeito que você tem, com as ferramentas que você tem né Então isso me estimulou muito Sempre a fazer as coisas Eu lembro que a primeira exposição que eu fiz que Foi até aqui na cidade mesmo Foi meio nisso cara. Meu, eu, vou... eu tinha uns quadros que eu pintava Antes de nem ter ideia do que era pintura direito assim. eu Falei, cara, eu vou montar uma exposição sabe? Ir lá e montar Do jeito que dá né, e aprendendo nisso, assim, então isso tem uma, uma formação, talvez, e também a questão estética, né, cara, tipo, pô, É, isso que eu ia falar, linhas, o, é. isso, seu trabalho tem muito, tem o Ray Petbon, sei lá, essa galera dos, dos fanzines e de capa é, de disco do, do Hardcore nos 80, assim, tem muito... Ah, o próprio o próprio obey, né Tem, vem muito Sim, dessa escola também também vem, também, vem é, cara eu acho que é uma galera que vem muito dessa geração assim né ou da geração não necessariamente da geração do punk mas o punk deixou uma série de, de, de informações assim que que eu levo para vida sabe cara então foi importante assim o skate foi o que me levou para isso assim né o skate também é um esporte que eu adoro assim, não pratico não, não, não ando mais não tenho mais pique assim e... Mas é uma coisa que eu sempre tô vendo Sabe, tô acompanhando na TV Tenho revista, compro revista até hoje De skate pra, é, Então acaba isso tudo fazendo uma parte do, do, do, Da minha formação mesmo, artística né, cara? Acho que vai o, Acho que a cena do skate Assim como a cena do hip hop também, né, vai para além da música né, Acho que tem tudo que ser Tem uma estética, tem até questões de cores Utilizadas, umas coisas mais é é, Chapadas assim, Acho que tem, tem super a ver é, e, cara, e, como, e quando você começou a fazer, trabalhar com, com aço, é, como é que se deu essa, essa transição aí do... do quando, quando o seu trabalho virou 3D, digamos assim? É, então, foi meio, foi meio essa pesquisa, assim, né, cara? Eu sempre, tive, eu sempre tive uma dificuldade dessa questão do 3D, né? Então eu comecei a trabalhar com a questão do volume, que pelo menos ela dá um... Saiu um pouco do do bidimensional, né, e também a vontade de, de, de trabalhar com, com outros elementos, né, cara, pesquisando, né. Então, dentro dessa pesquisa, eu comecei a dar uma olhada em, em processos industriais que eu poderia é, fazer parte do meu trabalho, né. E aí, com essa questão dessa pesquisa, pô, cara, a chapa de aço e o recorte a laser, é um processo super bacana, assim, né. E na época eu tava tipo já era uma coisa que já tinha na indústria mas estava também fora da, aparecendo um pouco fora da indústria assim. e, e eu resolvi fazer esse teste né, cara no começo eu queria usinar né fazer esse processo de corte com, com chapa já detonada né, chapa velha mas depois eu vi que isso não era possível porque o laser em contato com qualquer é, resquício de tinta de, de qualquer outro elemento que tem nessa chapa usada, ela pode soltar um gás muito tóxico, né? então as empresas não, não, não aceitam isso então a ideia, aí eu comecei a usar chapa virgem mesmo, chapa de aço carbono, e por que o aço carbono? Uma por causa da resistência do aço carbono e outra porque o aço carbono com em contato com, com água e com ar, ele oxida muito fácil, e eu queria fazer um processo de oxidação, aí eu comecei a criar emulsões com ácido, que são ácidos diferentes, diluídos com água de forma diferente também, né? com mais diluição, menos diluição, isso ataca o, o, o, a chapa de aço de, de formas diferentes, então eu fui construindo esse processo, já que eu não tenho a chapa detonada, eu vou detonar ela, com isso através do ácido, aí eu encontrei uma empresa também que abraçou a ideia aqui de São, de são Caetano, porque era difícil apresentar também uma ideia dessa para uma empresa. Falar, cara, eu sou um artista, eu quero cortar uma chapa de aço. Tipo, você tem que parar a produção, você tem que pegar o meu desenho, transformar em AutoCAD e, e configurar para a máquina. Tipo, não é todo mundo que vai abraçar isso para cortar uma chapa. Né? Então, esses caras falaram, pô, Daniel, essa ideia é legal. Eram os caras novos também. Falaram, pô, essa ideia é super legal, Daniel, vamos fazer... Não, então vamos, cara. Então, todo esse processo até hoje são é, é, os únicos caras que conseguem é, entender minhas ideias, assim, com essa questão de chapa de aço, é esse pessoal da LGV aqui de São Caetano. Né? Não sei se eles estão assistindo, mas eles são parceirão, assim. Quem eu vi que entrou agora, que olha só que bacana, né, que a gente tava falando disso, que é, que é o, um amigo meu que estudou comigo na ETI. o Wallace, assim, falando, uma aula. Uh esse trampo que você faz é... eu não lembro ter visto ele na rua normalmente é trabalho para exposição interna ou você deixa na rua também porque você tinha falado do que você pega a chapa e você meio que detona ela como se ela como se fosse uma ação do tempo acelerada. É. mas é... você já pensou em colocar realmente na rua assim para sei lá o trabalho do Amílcar de Castro por exemplo né? que foi feito para ficar na... para ser é. para ser enferrujado e, e... Foi feito para isso, né? Agora o, o, esse, esse trabalho que você fez, você já dá essa ação do tempo para ela parar? Ou ela prevê também que fique na rua? Tá? Eu não lembro ter é, visto então alguma depois, depois eu faço um processo de estancar a ferrugem, né? Porque aí eu, eu impermeabilizo essa chapa, né? aplico, aplico, uma, aplico um, um elemento químico também que ele estanca a ferrugem, mas aí depois eu impermeabilizo essa chapa ainda para que o ar não entre que aí se o ar não entra e não tem o um contato com, com o óxido ferroso ele não não, não continua fica do no processo fica do oxidação, jeito estanca, você deixou é, Estanca a oxidação a ideia quando eu fiz essa chapa já era, já era vindo dessa pesquisa de ser coisas de arte pública né porque eu já depois do mural lá da luz cara me abriu a cabeça assim muito para essa questão de arte pública sabe a arte que vai estar na rua como que essa arte pode durar e é uma coisa que, na história da arte, na história da arquitetura no Brasil, sempre teve uma ligação muito forte. assim. Né? E eu, eu sinto falta, né, na verdade, dessa galera mais nova e essa galera principalmente da arte urbana. assim, É uma galera que tem uma visão muito interessante né, do espaço. Assim como os skatistas têm uma visão muito interessante do espaço público, o, a galera que vem do grafite, da arte urbana, tem uma visão muito interessante do, do espaço público. Né? Então, eu, eu tenho vontade de colaborar com isso. A chapa também é um dos elementos que eu uso nesse mural que está na biblioteca. Assim. Mas a pesquisa da chapa foi exatamente para começar a, a fazer isso, né? a ter trabalhos de obras públicas. Né? Então, a chapa ela pode estar tá na rua, ela vai é, reagir bem a esse elemento, até porque é um elemento que se usa mesmo na arte contemporânea, na, né, na arte moderna, enfim, espaço, no espaço público, o aço, né, como homem de Cardacácio, grande mestre aí, lindo a exposição dele no MUBI também. É, eu tô querendo ir, não fui ainda. Não, é uma coisa assim, cara, que você. É assim, emocionante, né? Eu tava, Porque, eu tava brincando esse dia, eu falei que o meu sonho é ter um, é ter uma, é ter um sítio para ter uma obra dele. Só que o preço de uma obra dele é um sítio, então não dá é, pra. Assim, é, dois <risos> sítios, mas que ter dois sítios, né? <risos> Exato. Mas, é, mas é, é, é, é uma grande referência mesmo. Cara, deixa eu aproveitar é. e fazer uma... É, desculpa te interromper. Não, imagina, cara. Não eu falo pra caramba. Vai interrompendo se deixar uma metralhadora. <risos> tá, não, tá ótimo. É, não, que essa semana é a semana do orgulho geek, né? E aí o orgulho nerd e tal. E aí o seu trabalho tem uma super referência também com quadrinhos. É, como que se dá essa relação do... É, é desde o começo já, quando você começou a fazer stencil, você usou essas referências de, de quadrinhos e, e que quadrinhos te inspira? Porque o quadrinho que você coloca são é, Parece bem uns quadrinhos anos 60, anos 50, né? Bem aquele Jack Kirby, bem umas coisas mais antigonas assim. Queria que é. você falasse um pouco de, dessa influência sua. É, então, cara, o meu primeiro contato, eu acho, assim essa questão do desenho e desenhar de forma mais compulsiva foi através das histórias de quadrinhos então no começo, na verdade eu morria de vontade de ser quadrinista assim, né, e... já realizou e foi, isso, vira... né? Não? Já realizou Hã? esse sonho já? já realizou esse sonho? é, não, foi, cara, ficou, né? foi, ficou assim, cara porque... ainda há tempo, cara é, não, t, t, até hoje eu né, desenho, assim, mas história em quadrinhos mesmo, cara, antes eu fazia historinha mesmo, sabe? Criava um roteiro e tal, é, já tentei montar portfólio para apresentar e tal, mas acabei indo mais para depois, pra, é, até mesmo por esse contato com a editora, fui indo para a área de ilustração, né, meio paralelo já com os outros trabalhos que eu fazia, até quando eu fazia mesmo, trabalhava em empresa, eu tentava, né, buscando sempre fazer uma outra coisa ligada ao desenho, à arte, mas vem disso, cara, dessa minha vontade do do, do desenho, né, cara, essa compulsão pelo desenho e vem dessa, de todas essas referências, né, cara, que você falou aí é... tinha um tem um, um, um desenhista que eu gostava bastante, gosto bastante, assim, cara, e estudei ele um tempão, assim, que é o, o Bernie Hugart, que foi um dos primeiros caras a desenhar o Tarzan, cara, e ele tinha um hum. estudo de anatomia, assim fantástico sabe até mesmo de como que ele é, estudava a anatomia para fazer os desenhos do Tarzan porque o Tarzan tinha muito movimento né então quando eu vi os os os extensos os os também também pegaram muito de, de cheio assim eu acho que por isso cara porque o extenso trabalhava muito essa imagem dos quadrinhos já né Sim. tinha se eu não me engano é do Puta, tem o, o Batman, né, cara? Eu esqueci o, o nome do cara que fez o, fazia o estêncil do Batman, cara. Nossa, um, gr um grande amigo aí, cara. Eu sou péssimo pra lembrar de nome. Enfim, o estêncil já tinha muita essa ligação com os quadrinhos, né? Então, quando o meu primeiro estêncil, cara, que eu peguei assim, foi meio já, tipo, já pegando uma imagem muito referência dos quadrinhos, né? E dos quadrinhos dessa... É, o Burner Guard, ele... É um cara também das antigaças, assim Desses quadrinhos clássicos, assim Dessa anatomia que a gente Entende do quadrinhos, né Que depois também foi muito é, Apropriada pela pop art Mas eu fui chegar na pop art bem depois, cara Eu fui, tipo assim, meu caminho Pela pop art veio por causa do Do stencil né Eu fui mesmo ter consciência disso Depois que eu fui estudar arte e educação Aí eu, eu entendi realmente o que eu tava fazendo, né Que aí foi aquilo que eu falei A partir dos anos 2000, né? Ó, do, é. O Arthur até comentou aqui do Rugart Que é um dos grandes professores clássicos de anatomia Ele tem um esquema de ensinar Anatomia ferrado assim, cara. Me ajudou bastante até para poder chegar nessa estética sabe Porque assim essa, A estética que eu, que eu gosto De chegar com aquela coisa dos anos 50 Que faz toda essa referência também Do American Waylife é... Ele tem uma, um, um jeito né, De desenhar assim Quase um padrão né, de desenho também, que, que, que a Marvel também criou quase um manual de como, como desenvolver esse tipo de desenho. Né? Então o Burning Guard me ajudou muito a elaborar isso, né? porque esse tipo de desenho não é um desenho que eu faço ele fluído, né? que é tipo assim, um desenho que eu já pum, fiz ele fácil. Eu quero chegar nessa estética, então eu tenho que ir trabalhando esse desenho para ter esse resultado também. Né? É uma construção, na verdade. Mas tem muita coisa que eu, eu que confio eu tenho... também, né, de propaganda, que já vem meio prontinho ali, cara. Você só muda uma coisa ou outra. Porque também eu acho que a grande sacada do extenso é essa ironia, né? Você pegar, Sim. reeditar, criar. Né? Então tem coisas que eu desenho, tem coisas que eu, que eu crio é, através de colagem, tem coisas que eu me aproprio mesmo. É Isso que eu ia falar. O, o, o seu trabalho, eu não consigo identificar o... Acho que é um mérito seu, na verdade. assim que Eu não consigo identificar algo que tenha sido uma referência que você pegou de algum lugar ou que seja um... De fato, um desenho seu. Acho que você dá uma mesclada muito boa ali. É, você já teve algum problema de gente que reconheceu o desenho? falou assim, ah, sei de onde você tirou isso daqui ou não? Não, já teve assim. Às vezes a gente usa referências parecidas. Né? Teve um, um colega que, tipo assim, ele pegou um tiozinho que tá tocando um banjo. E aí meio padrão da camisa do cara, assim, sabe? Eu, eu peguei essa imagem porque... Tinha uma dobra de, de tecido fantástica, assim, cara. E aí eu usei essa, essa dobra de tecido como referência, só que eu mudei o rosto, mudei a mão, mudei tudo, assim. E ele também pegou essa mesma referência da dobra de tecido, né, do, do, do tiozinho, e mudou umas outras coisas. E a gente olhou e falou, ah, cara, a gente usou a mesma referência, assim. Mas eu nunca tive até por isso, assim, porque eu gosto de mudar o contexto, né, cara. Até umas coisas que são muito retiradas, assim, de propaganda, eu dou uma mudada no contexto que a pessoa pode até olhar e falar, pô, era o meu desenho, mas cara, você fez outra coisa, assim. Eu lembro que teve uma que eu peguei que já estava pronta, assim, sabe? É, que era um... mas era um profletinho de, de rua, cara. Que era manipulação de massas frescas. E era uma pessoa servindo um espaguete, assim. Eu só, tiro, só tirei um frescas e coloquei manipulação de massas e troquei a... a mulher estava servindo a própria cabeça, assim, né? Então, sabe, eu da própria propaganda, tirei Mas era uma coisa tão da rua, assim Sabe, que eu nem sei se tinha um autor Se aquilo também ele pegou de algum outro lugar Mas nunca tive problema, cara Eu acho que por isso, assim, né sei, Eu acho ser. que também é o, o, a, a grande curtição que eu tenho É poder editar as imagens né? Sim, mas mesmo é o... o eu editor de imagens do que desenhista, assim Total é... Você vai ser um bom desenhista, cara Não, não, não menospreza o <risos> seu o seu talento mas eu ia te falar eu, você estava falando que me, me, me veio algumas coisas na cabeça assim eu acho que tem um artista que eu lembro que faz um trabalho parecido com esse que você acabou de falar agora que é um é um cara que chama Bill Sienkiewicz sei lá como é que se fala o nome do cara que é, ele faz uns desenhos ah ele ficou muito famoso desenhando para Marvel nos anos 80 ele e o desenho do cara é, é ele trabalha com colagem mas você não sabe o que é colar. Tipo, ele, ele pega a foto e aí, cara, ele, ele deixa muito opaco, assim, Ele vai e aí você olha, assim, você fala, ah, isso aqui é uma pintura que o cara fez, sabe? Só que daí você olha, assim, você fala, mano... Aí lá no fundo você vê uma banda tocando, você se liga que é o Jimi Hendrix, sabe? Aí você fala, puta, mano, eu saquei o que o cara fez aqui, sabe? Mas é, é isso, tipo, é um desenho, mas ele, meu, diluiu tanto, assim, o desenho, a foto, né, que, que vira, vira essa outra coisa, assim. E mesmo os caras da pop art que você tá falando, né, não era... Não é pegar a propaganda e, e só replicar, né? Você tem um trabalho ah, de sim, mexer, mexer na arte, né? Tem um, tem um diálogo aí, né? Que você tá fazendo, né? Dessa uhum. Subverter a, a mensagem, né? Que tem a ver com o punk é. rock também, né? É, sim, que tudo, sim é. tudo meio é, segundo. É, tem esse lance de subverter e também de você trazer isso para uma outra questão, para um olhar estético, né? Que foi o que o Lichstein fez, assim. Ele pegou uns detalhes e ampliou, cara. Trouxe aquela questão estética do pontilhismo, isso para a discussão da arte, né? Essa questão Sim. gráfica para a discussão da arte, eu acho que isso também é muito importante. Cara, cara vamos... Eu tô com medo de acabar o tempo aqui, eu, não... eu quero render com você, porque tem bastante coisa para falar. Vamos falar um pouco... Ah, puta, outra coisa que eu lembro, tô... eu estou olhando aqui, eu tô com uma cola aqui do meu lado, que é o meu computador, e daí tá a foto sua, quando eu fui... Te entrevistar no seu ateliê, você tinha quebrado o braço andando de skate, né? Não, foi andando, acho que foi andando de bicicleta, cara Acho que era de bike, ah, né? que... não lembro e Você lembrou? Mas a né? foto, dois e... puta, bicho, 16? Ah, não, acho que eu tava andando de bicicleta, é, cara Cai de não bicicleta lembro. É, mas enfim, tá... eu sei que a foto mas você tá de lado, assim, escondendo Tava segurando, eu me seguro muito assim. Às vezes, com o meu filho, assim, eu tava há uns tempos atrás, eu dava só umas remadinhas, assim, né? Só umas passadas de skate, não fazia manobra nem nada, com medo de quebrar a mão, né? Aí cair de, de, de bicicleta, assim, bem bobo, assim, Cair parado e <risos> quebrar a mão. Foda. É, mas, cara, vamos falar do, do painel, então, do mural da luz ali. Acho que ele tem, um, tem uma história grande por trás dele também, né? Ele foi feito em 2011 correto? 2011, isso. É. 2000. Então, são 10 anos agora do, desse mural aí, numa época que tinham muito poucos murais em São Paulo. Que eu me lembro, tinha um dos gêmeos ali, até que depois apagaram ali no centro, não né, um, é Gabaú? Não é Tinha um trabalho de, uma, de um pessoal que fez ali no Singapura, na Marginal Tietê, que era um trabalho da prefeitura, que foi a Magrela, ou o Raulzito, uma outra galera ali. Mas Assim, dava pra contar no dedo, assim, né? Uhum. Esses, esses trabalhos. E cara, você escolheu, como é que foi a escolha do lugar, assim, pra... antes da gente ir direto pro desenho, né, porque, enfim, é um, é um puta de um... Eu nem lembro o que tinha lá antes, na época da que não tinha lei da Cidade Limpa, era um outdoor ali, a galera usava como propaganda. Então, cara, ali, ali era, tipo assim, um pouco, um, um pouco antes de eu pintar não tinha nada, né porque já tava na é, cidade limpa, eles tinham tirado tudo assim. Eu lembro quando eu pintei tinha alguns parafusos que deviam segurar o, o chassi ali de metal. Né? Mas ali, cara, eu andei pesquisando, uh, era uma briga entre Coca-Cola, Malboro, essas coisas, porque ali era, tipo, cara, entrada da cidade, né? Ponto então, nobre, ali, né? Aquele outdoor ali, né, cara? Então tinha uma tretinha, uma tretinha assim, né? Quem quem vai quem vai usar o aquele espaço ali por um tempo, né? Mas era um outdoor, né? Cara? E aí, mas como, como é que foi a escolha ali para vocês assim? Então a escolha veio muito por isso, né, cara? É, na verdade começou com uma conversa um tempo atrás com, com a, KL, a KLM foi quem patrocinou, né, cara? A KLM é uma empresa aérea, então para ela ali, ela, é, a gente começou tipo assim a, a KLM Patrocinou uma exposição é, em base. E lá a gente pintou, né? Foi eu, o Zezão, foi uma turma, assim, cara. O pessoal da SHN, é, o Carlos Dias, enfim, foi, foi uma, uma exposição coletiva muito bacana, assim. E a gente, eu pintei uns, uns murais pela região do, é, Portuária. E o pessoal da KLM curtiu muito e eu tinha essa vontade de fazer um mural grande, né? E apresentei para eles o projeto. Então, quando a gente voltou para São Paulo, a gente começou a buscar lugares que seriam interessantes, assim, de fazer. E aí, cara, pelo percurso, como eles são uma empresa aérea, ali pelo percurso era fazer todo sentido. E para mim, além de ter uma, um distanciamento, né? Você tem um recuo para poder ver uma obra desse tamanho. Te, é Está muito próximo da, da Pinacoteca, muito próximo à estação do trem. Então, eram uns lugares bacanas, assim, sabe? Para ter, ter isso, né? Ter um, um mural, né? Então, a partir disso, a gente falou, pô, esse é o lugar. E aí, a partir do lugar, a gente começou a tentar desenvolver a questão do, do que seria desenvolvido. Aí e, entrava a questão do desenvolvimento técnico, né? Como que eu vou desenvolver tecnicamente para fazer isso sem precisar usar outros recursos, né? Tentar usar os recursos que eu tenho, que seria o extensio. Como que eu faço isso com extenso, né, cara? Porque eu acho que, para mim, isso seria a grande sacada. Dava para fazer com projeção, dava para fazer de uma série, de quadriculado, mas eu queria tentar fazer com extensio, né? Então, também foi uma época que não tinha nada, né? Como você falou, eram poucos os, os trabalhos que, que, que haviam pela cidade, e também não tinha uma regulamentação disso na época. Né? Então, também a gente pegou uma brecha da, do Cidade Limpa e viu que ninguém falava, não falava nada de arte. Né? Tipo, não tem nada citando arte, né Ou a utilização de arte. O que não poderia é assim. Colocar marca, né? É. Colocar marca e nem a, a empresa poderia usar essa imagem para, sei lá, colocar... No, campanha. No, para uma campanha, né? Certo então a gente criou umas outras formas também porque todo né é um patrocínio tinha um, uma contrapartida assim então se criou um hot site a galera chegava em Guarulhos procurando o sinal tinha o um sinal da KLM e lá ela fazia a apresentação que estava rolando esse projeto assim então também a gente entrou por esse viés de ser arte né, depois disso se eu não me engano a, a, a prefeitura regulamentou que os murais podem ter um determinado espaço para Falar quem foi o patrocinador, propaganda e tal, assim como você tem nas fachadas. Né? No caso ali ainda tem, né? Ainda tá ou não? o saiu já? O quê? Tinha uma, tinha uma plaquinha da KLM lá, não tinha? Não, Nunca cara, teve? Foi muito legal, assim, porque a KLM se ligou que não. Tipo, putz, mano, botar qualquer coisa ali no meio, carimbo no meio, vai, vai estragar a obra, né, cara? E a KLM já desenvolveu diversos trabalhos artísticos, assim, é uma empresa que tem um. Uma ideia muito bacana com isso, assim. Eles falaram, não, cara, a gente não, nem acha que tem que ter, sabe? E, porque senão também a gente descaracteriza aquilo como arte. Claro, né? claro, claro. É que eu é acho que, que eu, bacana, já, eu já vi tanto, em tantos murais que na minha cabeça naquele ali tinha também, tipo num cantinho, é, não, assim, uma, uma plaquinha, é, na, né? Na época não, não, não podia colocar, né? E depois a gente acabou não mexendo também mais nisso. Mas depois a prefeitura regulamentou, né? Pra, pra que Agora... Murais, porque ela entendeu que isso é um projeto bacana, né, cara? Sim. uma coisa interessante, né? não, não é à toa que hoje também em São Paulo tem os, os principais murais estão em São Paulo, né, Puta, sei lá, cara, eu me espanto em ver uma antena nova cada dia em São Paulo. Assim, tipo, é, então isso é muito é, legal, é muito, é, muito louco isso. E também se perdeu por um lado aquela cara de metrópole, de propaganda e tal, né? Mas se ganhou por esse Sim. lado de configurar uma outra cara de metrópole através da arte urbana, né? Que é muito Total. bacana né? Agora isso, 2011, né? É, como é que foi negociar com o, com o prédio lá, o, o síndico? Como é que foi, foi fácil isso daí? Não? Isso aí foi meio treta, né, cara? Eu tenho, eu tenho a sorte, assim, cara, que, pô, nesses projetos eu tenho uma equipe que sempre me ajuda, né, cara? E, pô, na produção tava o pessoal do Coletivo Rua lá, do SHN, o Du, o Aroldo, né, cara? Sim. E, esses caras são ótimos, assim, pra... Para a Todos os BO que eu tenho, eu boto eles para produção assim, e desenrola. Então, eles ficaram cuidando dessa parte, mas foi meio difícil, né? Porque, como não tinha nada regulamentando e a administradora não. Tipo, pô, você precisa de um. A prefeitura queria uma autorização da administradora, a administradora queria uma autorização da prefeitura. Uma não cedia sem a outra, né? Então. Mas eles ficaram cuidando dessa parte e eu fiquei cuidando da parte mais técnica de desenvolvimento de, de, né, cara, de como que, que eu faço isso rolar né o desenho essa parte assim então eles, pô, eles desenrolaram isso muito bem mas foi foi eu, eu acompanhei de perto mas foi uma treta assim né cara até um pouquinho depois foi treta também porque né, tinha um, um, um tipo um aluguel que a gente pagava ali né cara para tipo, poder usar aquele espaço para administradora e até que é não, não tem mais esse contrato, assim, foi, foi meio complicado, assim. Agora já não tem mais contrato tal. Aí o Daniel, aí o Daniel, SHN, Vini Altas Aventuras, né? Parceirão, o pessoal da SHN é super parceiro, assim, cara. A gente já São fez bastante também, coisa junto. São bons uma né, Daniel? O Daniel tem umas histórias também, mas coitado, viu, cara? E o Char, o... Né? Eu lembro que acho que deu dois anos depois vocês fizeram um crowdfunding, né, para para manter ali, não foi? Teve isso também, né? Isso, porque era isso, né, cara? Como a gente tava com muita vontade de usar aquele espaço, né? A gente... A, a, a, a KLM resolveu né, contratar, falou, vamos contratar, né, cara? para ter esse espaço, vamos. Só que aí depois, passou um ano, passou dois, acabou o, o contrato. É, e teve essa cobrança, né, cara? Tipo, ó, se vocês não, não pagarem o, o, o contrato de aluguel Pelo, pelo uso do espaço é, A gente vai ter que apagar, né, cara Pô, e tava super recente, tava bonitão ainda, Tipo, Pô, apagar isso e tal Então a gente resolveu fazer uma vaquinha online aí. A KLM falou, ó, cara Eu já né, contribuí bastante eu não, tenho, não tem como eu ficar pagando isso eternamente E eu entendi completamente que não não tinha como, né? Então, a gente fez um, um, uma vaquinha online aí, é, tendo contrapartido uma gravura, que também virou uma gravura super emblemática, assim, para mim e para quem a, acompanha o trabalho também, para pagar os meses atrasados e, e encerrar o contrato, né? Então, depois que encerrasse o contrato, estava meio à, à disposição da administradora, o que, que eles iam fazer com com o mural, mas o mural tá lá até hoje, né, cara? Tá desgastadinho, tá tipo igual a Disney né? Tá desgastando. <risos> então, tá, mas muito acho muito que o o, também, né? o desenho que você fez ali super cabe um desgaste, assim, cara. Acho que ele tem um. Ele dialoga, sabe? É como a gente tá falando das esculturas do Amilcar e tal, essas coisas que você, ah, é. você coloca na rua que a ação do tempo interfere na obra. Ali tá interferindo de uma maneira perfeita, assim, tipo. Dá, dá pra sacar que dialoga com o tipo de desenho que você colocou ali. Eu acho que foi um bom mas... É, não, eu acho legal. O meu trabalho tem muita questão de textura, né? Sim. E aí o tempo vem contribuindo com essa textura, né, cara? Tá ali agindo junto. Isso também eu achei super interessante, assim. Sabe, de, de acompanhar como que o tempo tá fazendo parte da obra, vai desgastando, a imagem central tá ali, o batom já mudou de cor. Mas é interessante, né, cara? Já até tentei. É fazer um restauro daquilo, mas aquilo que já tá tão inconsciente da galera também, cara, que é até uma coisa difícil de mexer, sabia? Cara? Nossa, se você colocar mudar isso, colocar mudar o batom ali, a galera vai achar que tá... É, cara, eu já tentei, mano, já tentei várias vezes tentar fazer um restauro ali, mas até mesmo pra, pra patrocinador, o cara meio mexendo nisso, eu não quero. Puta, puta, <risos> cara. Sabe? Então eu vou falar, cara, deixa... deixa cria, eu... cria um novo, eu cria um novo. Também cumpre o papel, né? Acabou, é, é ainda o seu maior painel ou não? É, cara, em, em tamanhos de, de altura, é, cara. Eu fiz depois outros painéis de comprimento Sim. bem maiores, assim, mas Sim. questão de altura, é aquele ali, são, o, o prédio tem 40 metros, a pintura foi feita a partir do, dos 10 metros de altura, assim, porque tinha uma, uma outra edificação antes que ela tampava, assim, né? Mas o prédio tem 40 metros, eu pintei 30 metros, né? A partir de 10 metros acima, de, então ele tem 30 por 24, cara uma coisa monstruosa, assim, cara. É, grande pra caralho. É, e... cara, pra ali, foi, foi, foi tipo assim, eu, eu não sou muito fã de altura, né. Então, pra Nossa. começar, foi, foi complicado, cara. Pensou em desistir em algum momento? Ah, nunca, cara. Nunca, assim, sabe? Mas para começar, eu tava com ajudante, assim, porque o espaço, era um espaço restrito, né, do Balancin, né, que é uma plataforma. Sim. Então só dava pra trabalhar eu e um, e um ajudante. Não dava pra ter muita gente trabalhando. E aí Isso o ajudante, foi... tipo, comecei de cima pra baixo, assim, né? Aquele desenho da mulher, assim. E eu grudei no ferro em cima e vamos começar, vamos. E não desgrudava do ferro. meu ajudante, cara, falou, meu, você vai ter que ter pelo menos uma mão, você vai ter que tirar daí pra gente trabalhar, né? Mas aí depois tinha toda... Eu vi que tinha toda a segurança, segurança né? a gente tinha todo um aparato. Aí você trabalha com calma, mas no começo, cara, putz, meu foi... É muito alto, cara. E é uma agora, você, que a gente não tem ideia, assim, sabe? Você falou que você não trabalhou com projeção, nem com grid, nem nada, né? É... Não. Cara, como, como foi fazer? Porque é, semana passada eu tava falando com a Magrela, né? Uhum. E ela, ela fez um painel agora no centro ali, faz, faz pouco tempo, né? Uma mulher, assim e tal. E ela falou que ela fez tudo aquilo lá no olho, cara. Tipo, não usou grid, não usou nada. Ela foi desenhando, assim... Ela falou que ela foi perceber faz, tipo sei lá, um mês, ela tava passando, olhou de longe e viu que tava torto, mas falou, cara, ninguém percebe isso daí. É... No seu caso, que é um desenho mais entre aspas, realista, né, tipo, tem um... Uhum. O desenho tinha que ser, de fato, com com, a... com o stencil que você cortou ali, como é que foi... É isso, né, colocar lá e olhar lá de fora, tipo, tem que descer, alguém ficava lá dando dica para você, tipo, para direita, para esquerda, Teve muito é, então, reajuste cara, ali? O, esse lance da proporção, você não tem distanciamento, né? Você desenha um papel, você coloca a folha assim, pô, você viu, né? Ali não tem Sim. isso, né, cara? E é humanamente possível você ficar, faz um traço e desce, né, cara? É. E, e o extenso ajudou muito nisso, né? O extenso, na verdade, é assim, eu adaptei a ideia do extenso, né, cara? Porque também o mural não é uma coisa super nova, né? Ela é nova no jeito que a gente está fazendo com as configurações, temáticas e tal. Mas a questão de tipo, pintura de grandes murais não é uma coisa muito nova. Então eu peguei mais ou menos a ideia do, do que a galera usava. Né? Já tinha os muralistas mexicanos, tinha os afrescos. Né? Então eu peguei meio a, a, a ideia dos afrescos. Né? Eles pintavam também lugares muito ruins, né? às vezes teto de igreja, que não dava para você ficar desenhando devido à posição. Eles desenhavam, furavam com uma agulha e passavam um batique de carvão, cara. E marcava o desenho. Eu fiz a mesma coisa. Em vez de eu fazer um estêncil único, eu fiz um estêncil por partes. Cortei com estilete algumas partes. E em vez de passar um batique de carvão, passava um spray. E aquilo ficava marcado. Sabe? Você lembra quantos eu... e... quantas folhas você usou? Foram 30 folhas. Cada folha tinha um metro. Um por um. E aí, por... Por, né, aquelas folhas de plotter né, Então ela tem um metro de altura Que é a saída da impressora E aí o comprimento que você quiser né. Mas aí eu fiz por... A mulher ali tinha oito de comprimento E trinta de altura Então foram trinta folhas né. E aí a primeira você alinha Aí a primeira é igual a sentar azulejo Você colocou o primeiro certinho ali os outros você vem marcando Sim. Né. Mas tinha, tinha também o pessoal da SHN Que tava lá embaixo né, Com telefone, qualquer coisa Eles davam um grito Mas... Essa construção, cara, foi muito, sabe? Foi o que ajudou, assim. E também foi uma solução técnica, cara. É Com essa técnica, os outros murais de grande formato que eu fiz, foi tudo com a mesma técnica, sabe? Pegando, em vez de ser um stencil único, um extensio fatiado, em vez de cortar o volume todo da imagem, eu só marco o contorno dela, cara. Então, por exemplo, eu uso muito letra. Letra é difícil, cara, porque se eu fugir da proporção da letra, a letra pode ficar estranha e tal. Então, tudo isso ajudou muito, sabe? A manter a, o padrão e também no tempo, cara. O tempo de... de né? Porque a gente tinha um orçamento bem fechadinho, assim. Então, o tempo de, de o tempo de produção foi um tempo mais longo, assim. A gente ficou seis meses para produzir o mural, né? No sentido de autorização, patrocínio. Sim. Tipo. Mas de pintura, a gente tinha muito pouco tempo, assim. Então, foram dez dias de pintura mesmo, assim. Né? Chegava oito horas da manhã, oito chuva da noite... Pegou chuva? Não, ainda bem que não pegou chuva, cara. Então também a gente fez meio rápido por isso, mas depois que você tem o um extenso e tem o um projeto, cara, pelo menos no meu caso não dá para ficar mudando muito, né? Porque pô, você tem um Sim. projeto ali é executar, né, cara? Sabe? Tem alguma coisa ou outra que você mexe, mas numa num projeto desse tamanho é difícil você improvisar, né, cara? Você claro. pode mudar alguma coisa, tal, mas não dá para você pelo menos no meu caso, né? Não dá para fazer uma coisa muito diferente. Aí é um quebra-cabeça, né? Que você tem para montar ali, não dá é. para você trocar a peça no meio do, do, é, do no meio é, jogo. É, sabe, cara? É isso, meu. Projeto é executar. Então, pintura foi mesmo execução, né, cara? Trabalhar, subir, chegar cedinho, sair à noite e pintar, né? Uma impressorinha ali. Mas, pô, cara, foi um, um projeto assim que, em termos de conhecimento técnico, desenvolvimento técnico... Trabalho em altura, grande dimensão, isso me levou para outro patamar, assim. Sem sombra de dúvida. aí ah, fora que de, de projeção do seu nome, né? Acho que... Ah, né? com certeza. Isso, não, acho hoje, que... Até hoje, Até hoje, assim, sabe? Gente me manda foto quase todo dia, assim. eu oh, tô na frente do seu mural. Pô, passo aqui todo dia. Histórias mesmo, sabe? Pô, todo dia eu vou trabalhar de trem e passo ali, a nesse... Cara, coisas fantásticas, assim, que você não acredita, sabe? Não, bota uma fé e é merecido, velho tipo, acho que é, eu acho que é isso, não, há uns 10 anos aí, quando começou a ter esse boom de, de... sempre teve arte urbana em São Paulo, mas acho que de uns 10 anos para cá, acho que a arte urbana começou a ser mais valorizada por, por mil questões, né e acho que o seu trabalho tem um papel importante nisso daí, não só nesse trabalho, mas em outros trabalhos seus espalhados pela cidade é, e não só aqui em São Paulo né tipo você teve um teve exposição para fora também então acho que eu, seu nome acaba sendo muito atrelado assim a, principalmente a, ao extenso e essa grande é, esse grande ponto turístico aí sei lá, essa, esse portal de entrada de São Paulo que é pô, tá foda tipo e, e é muito é bonito sabe é, é traz uma cor numa cidade tão cinza Numa cidade tão Castigada ah, e bem, bem numa parte ali da, da, da cidade, né? Que, sabe, detonada já, assim. Acho, acho que melhora em algum aspecto, sabe? Pra quem passa ou pra quem, quem tá só de passagem, ou quem tá ali ao redor mesmo, sabe? Acho que foi. Oh, valeu, cara. Obrigado, meu, Obrigado aí pelas palavras aí. Fico muito feliz mesmo de ouvir isso de você aí, o um cara que, baita pesquisador aí, acompanha isso há muito tempo, né, cara? A gente, a gente tenta, vocês que fazem. Né? A, gente só, só dá um, a gente é só um canal, mas cara, deixa eu aproveitar, mano porque é isso. Eu já tomei uma hora do seu tempo aqui. A gente vai encerrar agora de novo. Vou agradecer, é... puta mano, portas abertas sempre. Sou fã e amigo seu também. Acho que temos coisas, a, a, muitas coisas para fazer junto. Né? A gente está pensando em fazer. Até, até, até vou te falar aqui. Eu dei um toque no baixo também, a gente tá querendo pegar uns projetos de artistas e levar para frente também, então se tiver algumas ideias aí, a gente troca essa ideia também. ideia o é uma... que a ah, gente vai ter é a ideia. Pô, né? Então, por favor, nos apresente. É, tem isso daí, cara. E, para encerrar, mano, que é o seguinte, eu tenho são 40 entrevistas aí, praticamente, eu tenho conversado que e muita gente, muito artista relata histórias muito legais, assim, de como como as pessoas são tocadas pelo trabalho dela. Né? Você acabou de dar exemplos, aí né, que todo dia você recebe é, relatos de pessoas que passam pelo local, é, de, dessa obra em específica. Né? Eu queria que você contasse alguma história, cara, de alguém que teve alguma relação com o seu trabalho, foi tocada de alguma forma, que te emocionou também. Assim, né? Não precisa nem ser exatamente esse trabalho, mas algum outro trabalho seu, ou esse mesmo especificamente, que a pessoa... É, relatou para você, falou Cara, esse trabalho mexeu comigo de tal forma Que me fez fazer tal coisa Enfim, você tem alguma história assim Relacionada com algum trabalho seu Uma história mais emotiva É, cara, o que eu, o que eu Lembro assim, na verdade Nem nem eu fiquei sabendo depois assim eu, Logo quando eu comecei a fazer extensio Eu fiz um extensio de um De um senhor carregando uma mala E nessa mala eu coloquei duas crianças Meio brincando, né, montando Fiz uma montagem de ver que, que esse cara está carregando as, as, as crianças. E a mulher de que morava em frente aonde eu fiz, eu fiz em Santo André, né? Era um lugar que eu passava muito. E a vizinha, era uma brincadeira que o tio dela fazia com ela, carregar ela e o irmão numa mala, assim. E parece que quando ela viu isso, lembrando o tio dela, ficou meu, super emocionado, assim. E aí quem me contou isso foi, foi um, um, um cara que me conhecia, né? Da, da questão do grafite, assim, cara e, e, ela, e ela não deixava ninguém mexer nesse, nesse grafite, cara Apagaram <risos> o grafite dos lados Ela não deixava, assim Ela virou uma cuidadora do, do, do grafite assim, Eu nunca tive nunca acabei não tendo contato com ela Mas era uma história que, cara Toda vez esse cara me via, ele falava de, desse extenso desse E de, de como ela cuidava disso Depois ela se mudou, enfim né? Eu fiquei até acompanhando um pouco da história dela, assim e, e tem uma série de outras, né, cara, que a gente acaba acompanhando no, no. Sabe, do mural também eu recebo mensagem direto, de gente que vai trabalhar de saco cheio, mas o mural ajuda, né, cara. É, e fora que quando você tá pintando na rua, você sempre tem contato direto com a galera, né? Isso é, é fantástico também. Pode crer. Tem uma, tem uma frase, eu uso ela sempre aqui, eu vou usar de novo, porque você acha que tem, tem super a ver. Tem um, uma vez eu, Uma vez eu tava vendo uma entrevista daquele. Era. Não era nem dele, mas era, enfim, era uma, era uma frase do Werner Herzog, sabe, o diretor alemão lá, e aí ele falava é. que ele falava que a arte não muda a vida de ninguém, até o momento que ela muda, cara. E eu acho que é isso, entendeu? E principalmente a arte urbana, velho. Que tipo, eu lembro a gente falou agora do tinha um mural dos Gêmeos ali na no Baú. cara, quando apagaram aquele mural, eu lembro do do barulho que foi assim, que a galera falou, meu caralho, tinha uma coisa aqui e a galera às vezes nem percebia que tinha aquilo lá sabe, então acho que a arte Artify tem um papel muito importante, assim, de mexer na vida das pessoas, de, de acompanhar elas de alguma forma, às vezes consciente ou inconscientemente tá, tá no trajeto dela, assim, se você tira aquilo lá, é, a vida da pessoa fica pior de alguma maneira, sabe, então acho que é, você... Não, é, eu... Isso é muito, isso é pura verdade, né, cara, e uma prova também, né, que eu tive um respaldo muito grande, foi, foi a questão de quando fez a, o crowdfund lá, a Vaquinha Online, porque assim, o resultado que a gente teve em quatro dias, a gente arrecadou mais do que precisava, né? Cara? Sabe? Aí a gente resolveu fazer uma gravura pesada, assim, mano, era uma gravura bem simples, vamos fazer uma gravura legal, né? Então, <risos> foi uma resposta da galera: assim, não, cara, isso Sim. tem que ficar, sabe? Então, ter é, ter esse contato direto com o público também proporciona isso, né? Cara, você assim, tem um resultado ali, a galera veio, e a galera de São Paulo, né, cara, eu acho que das grandes metrópoles em geral. Já entende Sim. que isso faz parte do cenário urbano, né? Sente falta disso, né, cara? E pô, é muito legal quando eu, a gente sai para a rua e, e consegue ver grandes murais. Né, cara? E a diversidade de murais está surgindo, né? Eu acho que isso que é, que é o principal também. Total. Maninho, e você é um dos grandes responsáveis por isso. Valeu mesmo, é, obrigado por, a, enfim, pelo papo e, e por deixar a cidade. Mais bonita e mais humana também, mano Valeu mesmo, um ótimo papo eu contigo meu. Eu que agradeço, cara Obrigado pela oportunidade aí de conversar com você Sempre um prazer aí trocar uma ideia contigo aí, cara Quando quiser colar aqui pro, pro ABC aqui, Você sabe que as portas sabe estão que, sempre abertas aí Sabe que os meus sogros moram aí, né E aí eu, sempre que eu passo por aí eu fico caçando o desenho seu assim é, aí, eu, então... sempre, eu sempre acho mas, cara, com a vacina, com certeza a gente vai se trombar, mano. Eu tô, não, tô louco como... pra vacinar logo. Nem vacinou fala, já? Cara. Você vacinou já, não? Não, ainda, ainda tá. pra mim vai demorar um pouquinho ainda, né, cara? É, pra mim também. Eu tô sem comorbidade, ainda bem, então esperar um é, pouco aí, né? mas... Mas logo chega pra todo mundo. Logo chega, cara. É, a gente arma os planos aí. Pô, total. E eu vou trocar uma ideia contigo agora, viu, WhatsApp. Vou te mandar um recado aí. A gente bola algumas coisas pra além do digital aqui, mano. Beleza, meu amigo. Eu Cara, valeu, Daniel. Tamo junto, velho. Valeu. Parabéns um abração. aí, liberação. Tchau, tchau.